Bom dia, dando sequência aqui à programação do nosso Tech Room. É meu prazer aqui entrevistar o Joaquim Lima, sócio da Riverwood. É, já há 11 anos, né Joaquim? Isso Joaquim? Você quer aproveitar, só se apresentar, contar um pouco do seu histórico, um pouco da Riverwood para a turma que nos assiste? Claro. É, bom, Joaquim, eu sou sócio da Riverwood há 11 anos. É, a Riverwood é uma gestora de Growth Capital que foi fundada em 2008. A gente tem aí... É, faz, administra, faz a gestão de 6 bilhões de dólares é, globalmente e tendo aí sempre o é, o tema de estar investindo em empresas de alto crescimento e alta escalabilidade é, globalmente. Então, para a gente, o Brasil é super relevante desde o início, é, representar um, quase um terço do que a gente fazia no começo e tem se mantido aí em torno de 20% do, do nosso portfólio global e um entusiasta da, da tecnologia. Tá? Algum setor específico? Então, o nosso histórico, como a gente está há muito tempo já fazendo isso, ele envolve também as, as principais ondas que vieram acontecendo. Né? Quando a gente começou, é, a gente ainda estava... Alguns dos temas que a gente investia é, tinha a ver com a infraestrutura. De, de, de, então, a gente investiu em data centers lá atrás. É, e, com o tempo, o, o ecossistema foi se amadurecendo. Então, a gente começou a investir na, na, na economia de aplicativos, em software. Então, hoje a gente está investindo muita coisa em enterprise. A gente também continua investindo em negócios B2C. É, porém, é, o tema principal é digitalização, automação é, de processos e de, de setores como um todo. E vocês entram sempre na fase de growth, né? Você já teve o Seeds, já teve o Series A, Series B. E vocês entram um pouco antes, da, quando a empresa já tem, digamos, o seu... Linha de negócio, negócio comprovado, já tem receita, já tem cliente? Sim, geralmente a gente sempre entra quando a empresa já tem é, um mercado definido, é, já tem um produto que está aprovado e replicado em termos de, de vendas e, e, e de escalabilidade. É, e a gente entra realmente para tornar aquele negócio que já está dando certo ou que, tá, é, que já, já, já, já, já achou o caminho pra, pra, de vendas para escalar. Né? Então, é, a gente a geralmente a fala da a gente fala no mercado de VC tem muita questão de séries, mas é, a gente investe ali de 20 a 100 milhões de dólares para cada investimento, é, buscando sempre ter um voz e relevância na governança da companhia. É justo dizer que tinha, nesses últimos anos aí de juro baixo, crescimento alto, pandemia, tinha muita gente competindo com vocês pelos investimentos que não estavam tradicionalmente lá, tipo os hedge funds, esses grandes fundos soberanos ou, ou private equity? Sim, isso foi um fenômeno não só de Brasil, mas global. né Você teve uma, uma, uma enxurrada de novos players que vieram é, buscar alfa e, e, e retorno no mercado de inovação, enfim, de tecnologia. Isso aconteceu muito, é, tanto em VC no early stage, mas foi muito mais pronunciado em é, growth. É, isso impactou um pouco a nossa capacidade de investir é, em, na mesma velocidade, pagando os valuations que a gente tipicamente pagava. Então, teve um um período ali de um ano e meio dois anos onde realmente a gente tem que ser muito seletivo frente a outros concorrentes que fizeram mais investimentos e agora vocês estão muito satisfeitos de terem feito isso a gente tá... de ter segurado a ansiedade a gente está tá bem a gente se perguntava muito se se a gente estava é, missing out alguma coisa se se tinha alguma coisa que a gente não estava enxergando mas acho que o tempo provou que a gente tomou as decisões certas e neste momento né acho que você teve uma grande reprecificação do, dos mercados públicos você tem a renda fixa, que voltou a ficar um ativo interessante, até cash rende juros, né, que é algo que a gente não via há mais de 15 anos. É, por que que já está, ou no caso, né, acho que vocês foram um pouco mais cautelosos, mas vem investido em growth aí nos últimos 15 anos, que foi um cenário macro de juro baixo, é, crescimento, propenso à inovação. Por que que vocês acham que está no momento de continuar investido em growth, é, neste momento macro e nesse próximo é, próprio momento de, digamos, tecnológico da evolução das empresas? Eu acho que tanto VC, que é uma estratégia mais que você toma mais risco e é mais, é, você tem, obviamente, podendo, potencial, ten, potencialmente tendo mais retorno, é, em growth, é, acho que o jogo de growth e o jogo de investir em tecnologia é um jogo de longo prazo. tá Então, quando você está olhando para investimentos de growth, é, a gente está olhando jornadas de crescimento de 5, 7, 10 anos e muitas dessas jornadas não estão no mercado público e envolvem obviamente um pouco mais de risco do que empresas que estão em bolsa e setores que muitas vezes estão disruptando outros setores mas eu diria que o principal razão da gente estar animado de estar continuando a investir em empresas de, de, de, no estágio de growth é que a, as, a, as as tecnologias e o que a inovação ela ela continua e é inexorável então não, não, não, não existe hoje o universo de empresas no setor privado, quem é que não está em Bolsa, ou mesmo não está na renda fixa, é, é, tem que ter um prêmio de risco maior, mas tem que ter um retorno maior. Então, tem, tem muito mais a ver com você fazer o stock picking desse universo que é mais amplo e que captura essa disrupção do que, muitas vezes, empresas que já estão mais maduras no setor público, eu na Bolsa, ou, ou que, que, e que você não captura. Então, é justo dizer que vocês estão procurando teses que você não tem comparáveis nos mercados públicos nesse momento. Ou se, se existe alguma ou comparação. tecnologias, né? Sim, são, são ferramentas. Então, a gente está falando aqui muito de tendência e falou até de inteligência artificial. É, é, hoje, alguns dos temas, por exemplo, de consumo, tem muito mais a ver com qualquer marca ou, ou empresa de, que serve um consumidor, ela está buscando ali é, velocidade, rapidez e conveniência. Se você não entrega isso para o consumidor é difícil de sobreviver no mercado de já de empresas ou de software enterprise é o tema é muito mais de você de automatizar e integrar porque a, a, a inteligência artificial é eu tô falando muito agora nisso mas é, ela já existe há muito tempo ela só não tinha as condições para prosperar e florescer como como tá tendo agora porque a, a gente agora tá tendo muita computação com capacidade muito alta e é custo muito baixo disso tudo. Então, isso permite com que as empresas conheçam mais seus clientes é, e, e entreguem essa, essa essa demanda de ser rápido e, e, e com, com, tendo insights com os dados que ele que, a, que as empresas têm hoje em dia. E, e vocês estão uh, apoiando as empresas que conseguem entregar essas ferramentas ou para os seus consumidores de dados, ou para outras empresas usando inteligência artificial? Inteligência artificial é, é um dos temas. Né? Acho que ah, você isso. tem vários temas que é, por exemplo, dentro de software, que é um universo muito grande, você tem desde é, você ter segurança, então, cyber security, autenticação de identidade. É, tem uma série de temas que, que englobam essa, essa essa esse tema de que é, é você automatizar, digitalizar um determinado processo ou setor e você também dar mais insights para que aquela empresa preste um serviço melhor do que já existe. Né? É, é o que você falou, né parece que inteligência artificial finalmente chegou na vida das empresas e dos indivíduos, né? Exatamente. E é inexorável te pedir para comentar do chat GPT. É, o chat GPT é uma ferramenta que enfim, é, até levanta questões éticas um pouco, né? porque tem a ver com é, você, é, o aprendizagem, a capacidade cognitiva de, um, de uma inteligência artificial tem muito a ver com é, essa coisa da, da, de você é, determinar plágio, uma série, uma série de coisas que é, uma inteligência artificial ela, ela, ela depende muito... Da, do, da infraestrutura que você cria em volta de, da, da, da inteligência. Então... É, é um pouco assustador ver o que sai do próprio ChatGPT e a quantidade de usuários, né? Sim. É uma Sim. coisa impressionante. É e, é e é uma coisa exponencial porque você vai ter cada vez, se você tá, tem mais pessoas conectadas com alta velocidade, você vai ter um, uma capacidade cognitiva maior e você vai ter um output cada vez mais né, fidedigno com aquilo que você espera. Mas isso levanta uma série de outras questões aí para as empresas e para os consumidores. E que outras inovações você vem ganhando robustez? Por exemplo, blockchain, é, big data, machine learning. O que, que você está vendo aí de, digamos, de tendências tecnológicas que estão ganhando maturidade e robustez para virarem teses de investimento além da inteligência artificial? É, dentro do que a, a gente olha, quando a, algum tipo de, de aplicação, ela já está mais madura. Então... É, Big Data é, um, é, um, é algo que já está bem assim, dentro das empresas. O que está ainda, é, vamos dizer, segurando um pouco a adoção tem a ver com, a, a, tem muita empresa ainda que ainda tem, é, vamos dizer, infraestrutura em instâncias únicas que não são conectadas ainda com 100% na nuvem, por questão de segurança, etc. Mas Big Data ainda é um, é um tema que a gente olha. É, você falou de, de machine learning, isso tudo são coisas correlacionadas com a capacidade da infraestrutura de você, enfim, é, integrar, como eu te falei, automatizar e integrar é, sistemas de forma a, a prover um, um serviço melhor. Blockchain? Não, blockchain dentro do que é de serviços financeiros, a gente acha que, a, a gente olhou muitas empresas de, vamos dizer, quando a gente olhou para o tema de cripto e, e, e a infraestrutura de cripto, Uh, eu acho que blockchain, ela tem um a gente não investiu em nada em blockchain, uh, a gente chegou um pouco tarde para a festa, quando já estavam os, os preços dos ativos muito caros, uh, mas é, é um tema que a gente considera que ele vai ter um espaço na, na agenda da, das empresas, dos CTOs, para você uh, ter contrapartida de, de, de, de contratos, uma série de outras coisas. A gente não é tão uh, a gente nunca foi muito uh, adepto da, da questão das moedas de cripto, mas a infraestrutura de cripto ela pode ser utilizada para outras outros outros serviços financeiros. E a gente, nisso a gente tem tem monitorado bastante. Não tem nada ainda no vamos dizer no portfólio da, da Riverwood, mas é, é algo que a gente tá, tá continua investigando. Eu concordo com você. Acho que na, na nossa visão lá, lá do BTG a gente tem acha que o que blockchain pode ser a nova novos railways do mercado financeiro. E você vê o que está acontecendo realmente vai ser uma disrupção na medida que for implementado, implementar. E agora está virando mainstream, né? Então a gente estava aqui com o Roberto Campos antes falando de Real Digital e a gente está nesse grupo de trabalho. E se funcionar, acho que realmente vai ser impressionante. Imagina você dar uma mesada para o seu filho, que é um adolescente, e você bota aquele dinheiro, não pode ser gastado em lugar que vende bebida alcoólica. São umas coisas assim inimagináveis, né? Ou você negociação se não precisa mais de, de, de toda aquela cadeia de liquidação, fica muito mais eficiente realmente tem chance de, de ser muito disruptivo. As pessoas ficam um pouco com essa imagem, né? Não, mas blockchain, né eu não acredito em Bitcoin. Bom, você pode não acreditar em Bitcoin, você pode não acreditar em Ethereum, mas você tem que prestar atenção nessa tecnologia, né? E o, e o Brasil, assim com essa colaboração de Banco Central e setor privado, tem assim, a possibilidade de ser protagonista um pouco nisso. E, e acho que tem um pouco até um, a ver com essa visão de Embedded Finance que, que o próprio BTG tem, é, que eu acho que converge muito com essa, com essa, com essa oportunidade. Voltando aqui para a parte de, de investimento, né? que a gente fica aqui preso na, na, na parte de, de tecnologia, a gente se anima. Você, pelo que você está vendo desses novos é, análises de investimentos que vocês estão fazendo, os valuations se ajustaram ou os empreendedores ainda estão com aqueles valuations, é, digamos, inflados de um passado recente na cabeça? Vocês têm conseguido deploy capital em valuations já ajustados? A gente. É, ano passado foi um ano bem mais. É, vamos dizer, o pace de, de, de investimento ele foi bem menor do que em 22. Do que em, perdão, em, em 21. É, justamente por essa questão, né, você tem um, um, um que é maior entre o que, que os empreendedores esperam e o que a gente está. Os investidores em geral, de growth especificamente, estão dispostos a pagar. É, o que eu enxergo é que existe. Teve uma, toda uma um cohort de, de empresas e, e, e, e empreendedores que captaram é, em, em tanto modelos de negócios que são sustentáveis e que eventualmente vão ter, vão, vão, vão, ser, vão se perpetuar, quanto modelos de negócios que muitas vezes não, não tinham a razão de estar é, tendo aquela jornada ali, enfim, é, e que não são viáveis. Esses modelos que não são viáveis, eles, é, eles vão ter bastante dificuldade de, de captar, é, porque hoje os investidores estão tendo mais tempo de, de, de, de fazer diligência e de entender melhor a dinâmica competitiva e de, de economics daquele daquele modelo de negócio e do nosso lado a gente tem feito essa seleção a gente tem hoje um, vai ter um novo fundo que a gente vai começar a, a deploy agora em abril e a gente no último ano a gente conseguiu sim investir em novas empresas já vamos dizer nesse cenário novo de correção porque quando a gente olha para os nossos investimentos a gente está sempre Olhando para o mercado de bolsa, então a gente é meio que um, quase um bastão entre o venture capital e a bolsa para essas empresas de inovação e tecnologia. E nesse sentido, a gente é quase um é um fiel da balança para aquelas empresas que vão passar para o próximo estágio. Os empreendedores ainda estão muito ancorados em valuations lá atrás e o que o que foi feito muito foi um apertar os cintos com relação a a é, cash burn e, e, e despesas, que né? você teve várias rodadas de layoffs aí de, nas empresas, que desde Microsoft até uma startup, todas elas passaram para essa depuração. É, eu confesso que quando o indicador de sucesso era headcount, não fazia sentido na minha cabeça. Faz sentido. <risos> é, então, a gente olhava muito, é, receita por headcount, mais do que headcount, é, e, e tinha muita disparidade. É, então, assim, a gente... É, tem se é, investido com, já com essa nova realidade, é, mas é, é muitas vezes é uma decisão é que o, se o, o empreendedor ele tem é, outros fundos que estão ancorados em valuations mais altos, é uma decisão difícil, né? é uma decisão que gera tensão no, no conselho. Então, mas isso que eu ia te perguntar, desses vintages anteriores, né, que estão passando por isso, porque eles captaram em valuations muito atrativos, aí eles se viram compelidos a botar o dinheiro para gastar, até em teses que hoje, conversando com os empreendedores, nem eles acreditavam, mas eles achavam que era importante justificar a expansão geográfica, ou a expansão de headcount, ou a expansão de linha de negócio, que está se retraindo agora. E nesses cohorts anteriores, você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? E dois, você está vendo isso gerar consolidação? Você está vendo oportunidades? para digamos para as empresas que têm uma tese mais robusta ou um management mais robusto ou que foram mais disciplinadas o que você está vendo aí no é exatamente essa dinâmica é exatamente essa dinâmica saúde o aquelas empresas que não estão vendo mais uma, uma capacidade de pista de você crescer elas estão é, buscando alternativas de consolidação então elas estão uma conversa que era uma conversa mais difícil há um ano e meio atrás de consolidar ou de fazer um M&A com aquela empresa Hoje é uma conversa que é muito mais receptiva por parte do conselho ou da ou do empreendedor de ter uma conversa assim, porque ele não está ele não tá vendo mais um, uma, uma possibilidade de daquele sonho dele eventualmente fazer um IPO se concretizar. Então ele tem que ver é, ser, ser de certa forma é, pragmático, né? E aí o conselho tem um papel importante nisso de você é, enfim, ver quais são as opções. E eu, eu, eu espero sim à medida que é, o caixa de muitas dessas empresas vai ser preservado, mas também vai acabar em algum momento, você ter consolidações. Né? É. É, agora, você passa, quando chegar nesse momento, é um momento muito desafiador, ainda mais para um, para um grupo de empreendedor, uma empresa inovadora. Porque quando você tem, digamos, essa, essas transações, essas consolidações, não sei se você já teve alguma experiência no falar de vocês, eu imagino que sim, qual que é o maior desafio? É cultura, é tecnologia... É, conseguir realmente explorar sinergias de uma forma que não seja bom, eu comprei você, então fica toda a minha turma, sai a sua. Que, que que você teve aí de experiência aí no longo do, dessa história da Riverwood? Que vocês já passaram por alguns ciclos, né? Sim, sim. É, do, assim, do ponto de vista de todo MNE, tem os seus desafios que você citou aí: desafio de cultura, de, de, de quem, de governança, etc. É, eu acho que é importante, a gente, na, na, na nossa experiência, a gente teve desde a empresa que foi. E, e, assim, M&A, na verdade, é sempre, provavelmente, embora o IPO seja aquela, uma, uma saída mais visível, é, a, a, a, a saída mais comum para as empresas de tecnologia, seja nos Estados Unidos quanto aqui, ainda é M&A, é, é um, seja um estratégico ou um outro fundo é, comprando é, aquela, aquela tese para um novo ciclo que ele vai estar é, tá controlando ou, ou, ou, ou, ou fazendo a gestão daquela companhia. É, e, assim, a, os desafios... É, você tem, sim, governança, mas é, os ciclos de, também de... de é, existem várias razões para empresas comprarem outras empresas no, no setor de tecnologia. É, muitas empresas hoje, elas tão, é, se elas estão capitalizadas, elas estão se perguntando muito o que, é que elas fazem dentro de casa versus o que elas podem comprar. E a, a razão de comprar é uma razão muito mais de você acelerar um roadmap de produto. É, e, obviamente, você, quando busca uma, uma target, um alvo, você avalia o produto você avalia o time, e tudo isso são coisas que parecem é, intangíveis, mas elas, no, no, no day after da aquisição, é, isso é, é o que define o sucesso ou não da aquisição. É como o banco, né? Você faz, É o velho pessoas. builder buy, mas tem que integrar, né? Mas tem que integrar. No dia seguinte, <risos> o CEO que, faz, que tem que fazer aquele negócio funcionar. O, no, o conselheiro, ele está ali, ali na arquibancada. Então, é, a gente deixa muito essa discussão com, com o fundador, porque o, o fundador e o CEO ele tem que estar tá muito comprados, Naquela, naquela, naquela decisão de fazer uma consolidação é, e entender quais são os impactos na, na, na estratégia, na, na potencial saída da própria empresa que permanece, que consolida, porque você tem ramificações que, é, é, enfim, é, você tem que prever, de certa forma, um pouco o que pode acontecer. E antes a gente falar aqui de Brasil e América Latina especificamente, é, com esse cenário mais difícil, alta de juros... Né, o, o, a mudança de cenário. Que, que mudanças vocês fizeram nos critérios de investimento, é, do, digamos, de meados ou início do ano passado para hoje? Não, na verdade, não, não teve muita mudança, saúde Acho que os critérios eles permaneceram bem parecidos. A gente teve alguma... Dizer, no período onde teve acesso de liquidez, algumas empresas para a gente investir, a gente teve que ser mais flexível, muitas vezes no valuation porque tinha, ou, ou você investir naquele momento... Não teve jeito, né? Ou não teve, você teve que aumentar um pouco, então a gente tem que ser super seletivo, mas a gente, em alguns casos a gente entrou em empresas que a gente acha que vão, no longo prazo, serem vencedoras, então isso... Até estão sofrendo no curto prazo, mas vocês acreditam na tese, é isso? Isso, no é, é a sofrimento de valuation. É, no, mas... o, o valuation, por exemplo, se você comparar essa empresa que está no privado com a empresa que está em bolsa, é, você pode até argumentar que o valuation dela não é, não é o mesmo que a gente... do, do, do, do ano passado... E faz sentido, é, é, mas no longo prazo a gente acredita que essa empresa vai estar é, compounding um retorno e criando valor é, para os nossos cotistas e para o review como um todo. Então. E falando um pouco agora de, de Brasil, América Latina, em que aspectos nossa região difere dos outros mercados que vocês acompanham? Acho que o, o principal... É, assim, você tem O Brasil é o país da jabuticama, né? então você tem... Tem sempre uma dor para ser corrigida. Tem né? sempre uma dor é, que é diferente do, do que acontece nos Estados Unidos ou na China. Eu, eu brinco que ah, o Brasil é um misto de Estados Unidos com é, China em termos de, de ser um mercado emergente que, que tem dores próprias. Um mercado, é um mercado grande o suficiente para você ter empresas que, que, que, que resolvem essas dores. Então, é, você tem setores é, como um todo que... É, podem ser regulados e, e tem especificidades que, que são diferentes, por exemplo, do mercado americano. Então, saúde, próprias fintechs, etc. É, e o, o, acho que a principal é, de, vamos dizer, diferença da região é que, é, uma vez que você tem escala aqui, é, isso você vê, na, você vê na bolsa também. É, é, a, a, a, depois que você passa da arrebentação da, de determinado escala, se você fica dominante no seu segmento, você fica, é, um, é um bom negócio. Enquanto o mercado americano... Mas a Boticaba é, uma... é uma barreira de entrada alta, né? É, exatamente. É... Para você entrar no Brasil, é, seja uma empresa que olha o mercado de consumidor ou de enterprise, é, você ou tem que comprar uma empresa, ou você tem que acertar muito é, e ter paciência para você escalar. É, tem negócios de, consumi... de consumo que escalaram super bem no Brasil, né? Spotify, próprio Facebook, Google. É, mas você teve é, empresas que tropeçaram muito né, e, e não, não acertaram isso. É, e no mercado Enterprise, da SET Software, é até mais comum é, essa, essa dinâmica de aquisições. Então, se você quer estar no Brasil, é, você está você lá com a escala pequena, é, é difícil, entendeu? porque você não, não, não justifica os econômicos. E, e o que, que você acha que são os pontos fortes do empreendedor brasileiro? E quais os setores que você acha que o, o digamos o empreendedor brasileiro é mais competitivo, o Brasil é mais competitivo para fazer esses investimentos? Olha, o principal aspecto do, do brasileiro é que está acostumado com crise. Né? Então, a cada, a cada ciclo de 4, 5 anos, que é cada vintage de um fundo, ele tem que se é, adaptar e, e, e, e, e ser resiliente e, e não é, ser, é, tomar decisões rápidas. Eu acho que aquele empreendedor que não toma decisões rápidas, ele tende a, a, a não... É meio darwiniano, assim, nesse sentido. Então, acho que o, o empreendedor brasileiro, desde que a gente começou a investir, ele melhorou muito nesse sentido de ser mais pragmático e, e, e, e tomar decisões difíceis. É, e aí, no aspecto da... Qual foi a segunda pergunta que você falou? Dos setores. os setores. é O fintech continua sendo um setor super forte para o Brasil. É, eu enxergo também que... É, Software, até porque a gente está envolvido com software. É, tem muita coisa em software que você tem empresas de espontâneo... É... Quando se de software, se de SaaS. SaaS. Sempre SaaS. Sempre SaaS. É. E eu acho que tem toda uma leva aí de novas empresas que a gente ainda não chegaram para o mercado de growth, mas que estão tentando é, mudar um pouco a maneira como saúde, é, é, toda a parte de healthcare, é, mas que ainda não se provaram. É, enfim, é, hoje eu acho que todo setor tem um pouco de, de, de gente boa fazendo, é, buscando um, é, um, um, dizer, um modelo que faça sentido. Tem muitas dores na logística, tem muitas dores é, também na é, em healthcare, como eu falei. Então assim não existe assim uma coisa um setor específico que tem essa capacidade do de ele estar enxergando caminhos e, e automação e, para a gente estar disruptando esses setores. E, e olhando aqui o portfólio de vocês é, no Brasil e na América Latina, vocês têm um pouco de, de cada coisa, né? Tem B2C, tem SaaS, é, e você é conselheiro de algumas delas. Então, eu não vou falar para você falar das três melhores, das três mais difíceis, mas quais são as empresas que estão outperformando a tese de investimento de vocês e, e por quê? Legal. Acho que assim... É, Mo momento plim-plim do... de graça, hein? É? Momento plim, plim de graça. <risos> Eu acho que, assim, eu vou falar mais do, do, do, último, do, último, vamos dizer, do último vintage, né, que são mais recentes. É, você tem empresa, uma empresa como a CRM Bônus, que está indo super bem. O Alexandre, ele, a gente investiu em 2021. Ele está indo aí de um faturamento de 20 milhões para 100 milhões. É, e inovando muito, é, com essa cabeça já uma mentalidade que, para o momento atual, é o que a gente gostaria de ver, que é aquele empreendedor que está pensando em crescimento, mas ao mesmo tempo olhando o bottom line. Né? Então ele já fez três aquisições, ele tem é, tá criando um flywheel de crescimento que é exatamente esse conceito de ecossistema que a gente. Eu tô correto? Mas eles têm até lucro, não? Eles têm, eles têm até lucro, exatamente. Lembre que ele falou isso para mim. Sim. Fiquei impressionado. É. Então ele, ele, ele na verdade ele está com mais capital hoje quando a gente investiu ele depois de fazer três aquisições. Então é um, é um, é um, é um, case que a gente está. É brasileiro mesmo. Bem brasileiro, é bem raiz. É, a DOC é outra empresa que a gente é, tem, realmente é, ela está mais madura, é, mas é uma empresa que a gente é, vê também é, no horizonte ali, é, se perpetuando é, e virando uma empresa provavelmente, potencialmente listada ou não, mas que também continua numa escala já muito grande, crescer 50%, 40% ao ano. Uh, e buscando margens aí que, que são bem relevantes, tanto de bruto, bruta e, e chegando no break-even, porque teve um, um processo de investimento muito, muito maciço em tecnologia, expansão geográfica, foram várias frentes que a gente abriu, uh, e que a gente fez uma... uma um, um, enfim, a empresa está super capitalizada para esse novo, novo ciclo de crescimento, mas é uma das empresas também que a gente considera que são as estrelas do portfólio. Tá? E, e de access no portfólio de Latam... Vocês tiveram o quê? Basicamente Vetex, que foi listado. Não, for, bom, de, de IPO no, de, de Brasil e Latam, a Vetex. É, você teve a Globans lá atrás, em 2014, que é uma empresa argentina, que hoje é, é, é, bem, é, bem, é bem relevante no, no, no, no mercado de, de digitalização. É, e aí você teve algumas saídas. Você teve a saída da a venda da Technicis, que é uma empresa que nasceu na Argentina, mas virou uma empresa regional e foi vendida para a SoFi por 1.1 bilhão dólar. É, a gente teve a venda da, da RD para TOTOS por 2 bilhões de reais, foi a maior saída em, em, em cash é, no mercado brasileiro, no mercado de SaaS. Então, assim, o, o, a nossa estratégia é uma estratégia que também permite muitas é, saídas mais frequentes é, e, obviamente, depende muito da, da capacidade do, do, do empreendedor estar tá, tá continuando a escalar o negócio e, e a gente está sempre atento a esses fluxos de capital de estratégicos, outros fundos que estão olhando para essas teses. Tá? E, e você mencionou aqui a Argentina. É, por acaso eu fui do Conselho do Mercado Livre, e uma coisa que me, sempre me impressionou foi a qualidade da mão de obra de TI na Argentina e o como, apesar de todas as dificuldades do país, você tem um, um espírito empreendedor, empreendedor e empresas empreendedoras lá. Argentina, você compartilha essa visão, ela é relevante para vocês, é, mais do que, digamos... Do, do investidor de portfólio, que a Argentina é praticamente irrelevante hoje em dia, é, ela é relevante para você do ponto de vista de VC? Ela é relevante do ponto de vista dos empreendedores argentinos, não o mercado eles argentino. isso que eles façam algo regional, é isso? Exatamente. A, a, a maneira que a gente enxerga os empreendedores argentinos, eles têm que pensarem um pouco como, como os israelenses, no sentido de que eles têm que pensarem para fora do mercado deles. E eles, já, eles já sabem disso porque eles conhecem o próprio país. né? Então, é, eles sabem que têm que escalar o negócio regionalmente. O Brasil sempre é uma, um desembarque, um, um desafio para eles. Então, eles têm que ter lideranças, vamos dizer, muito empoderadas no Brasil para dar certo. Eu Acho que o Mercado Livre fez isso muito bem com o Citeleo. Então, é, é, e eles têm boas referências. Né? Então, você tem Mercado Livre, Decolar, Globans, é, a própria Tecnices, que foi uma, uma saída relevante lá. Então, é, essa, esses, esses vários exemplos tornam... É, dão, dão uma, é, um incentivo para que o, o, aquela, aquela mão de obra de, de qualidade se, se realmente vá, vá para uma jornada empreendedora. E, e nos outros países da América Latina, alguma coisa chama atenção? Acho que o, o, em termos de mercado, o mercado mexicano ele é relevante é, para a fintech. Acho que tanto o México quanto a Colômbia, eles estão no nível de maturidade atrás do Brasil, porém eles têm mercados relevantes. Tanto, tanto de consumidor, você tem Colômbia é um mercado de 50 milhões de pessoas, é, e o, a, o México ali é um pouco, pouco menos que isso, né? É, mas também relevante. Agora são é, é, dinâmicas onde, por exemplo, no mercado enterprise eles, as empresas americanas, elas estão muito presentes lá. Então você está competindo é, com é, Diferentemente do Brasil que como só tem as, as jabuticabas, é o um mercado grande e você tem é, competidores locais grandes. Os, os primeiros competidores locais estão surgindo agora, né? É, mas são mercados que para as empresas brasileiras e, e para empreendedores argentinos, é importante você é, capturar, é, é, porque, é, enfim, tem, tem demanda por, por soluções nesse sentido. Mas do, do ponto de vista de, de talento empreendedor, como é que você classificaria a América Latina? Eu acho que você tem Brasil e Argentina, despontando, de com, é, como é, os dois, vamos dizer, centros onde você tem mais criação de, de empresas. É, eu acho que o México é os, te, provavelmente o terceiro aí, até também pela escala e a proximidade com os Estados Unidos, terminou gerando uma série de... É, vamos dizer, amadureceu. E Colômbia, por último. É, o Chile tem também, mas é um mercado muito pequeno. É, e está muito colado ali com o argentino, então o chileno ele vai rapidamente ele vai vir uma coisa regional também. É, enquanto que o colombiano é quase uma coisa de... de, de ele vai para o andino e para o mexicano. Então, ele, ele, é, é onde ele cresce. É, todos eles têm muito medo do Brasil para vir para o Brasil, porque o Brasil é um mercado grande, Apesar e... que você tem muitos empreendedores muito bem-sucedidos né, no Brasil, Sim, colombiano, teve, argentino, mexicano, o pessoal tá. veio para cá e, é, e veio com, com Gana. Então acho que, é, mas é um desafio que você tem que vir da mesma forma que você vai para o mercado americano, preparado, com capital, com, com, com suporte. E os fundos têm esse papel também de, de apresentar um pouco essa. E, e alguma essa dessas empresas que você investiu na América Latina chegaram a, a ter ambições de ir para o mercado americano ou ainda não, no potencial de vocês? A Vtex é uma delas, a Tecnisis foi outra, na verdade a Tecnisis foi uma dinâmica, a, a Tecnisis ela, tá, ela faz, ela faz é, sistema de core banking é, e, e é, diferentemente da, por exemplo, quando a gente olhou a expansão, eles já eram muito fortes regionalmente, a expansão é, entre Brasil ou Estados Unidos, a gente foi, decidiu ir para os Estados Unidos porque você tinha muito mais bancos existe uma concentração bancária muito menor do que no Brasil e eles começaram a ganhar muitos clientes lá e eles enfim tiveram sucesso até que um cliente que era a Sofai é um banco digital né foi de cliente para eventualmente um investimento minoritário para eventualmente uma compra e aí ficou a pra, a plata, aí fechou a plataforma, fechou a plataforma ficou próprio deles é eles de corben que mas é o core banking da Mas da eles da Sofai. não vendem mais eles vendem eles vendem, vendem. eles vendem a, a Sofai o CEO da Sofai ele fez duas aquisições que meio que é, que foram é, importantes para ele é, é, fechar a visão dele do ponto de vista do que que era é, os tech de tecnologia dele Uma era era uma um bank as a Service, que foi a Galileu que é uma empresa parecida com a Doc uhum. e a outra foi uma empresa de core banking, que foi a tecnicas então é, a tecnicas veio nessa vamos dizer nessa nessa essa construção foi o que foi o que permitiu a gente ter essa saída e a gente virou acionista da Sofai é, hoje a gente é assinante minoritário da Sofai. E vocês seguem lá? A gente segue, mas assim, o nosso papel como... Porque mudou totalmente a tese, né? É, mudou totalmente. <risos> Não, nossa... Assim, como a, na Sofai a gente tem um... É, é bem menor lá dentro, é, é uma questão de tempo também da gente eventualmente monetizar, porque o nosso papel na, na technics, ele, já se, ele, ele já foi cumprido. Né? Então a gente é, tem, obviamente, uma boa, excelente relação lá com o CEO e com o conselho, mas a gente tem muito menos influência hoje do que, que do que quando estava na Texas. Então, a gente, quando a gente vira uma empresa que está em, é, em Bolsa, geralmente a gente tem um horizonte ali, que eventualmente estar tá monetizando a nossa participação por um tempo. E aproveitando o fato de vocês serem um grande investidor global, conta uma, algumas teses de investimento aí que são disruptivas, que a gente devia estar tá acompanhando, e empresas que vale a gente ficar de olho, porque a gente fica às vezes muito localizado aqui no Brasil, aí quando você acorda, você lê no Financial Times, Wall Street Journal, e seria legal a gente saber um pouco antes. O que, que você está vendo aí que vale a gente acompanhar, não só intelectualmente, mas que talvez possa servir de inspiração para os mercados latinos? Legal. Acho que assim, uma das coisas que todo mundo, até nesse momento aí que a gente está discutindo, um momento difícil, etc., é que toda empresa ela, ela quer vender mais, ela quer engajar mais seus clientes. Então, um, um investimento que a gente é, é super orgulhoso desse investimento, que é uma empresa chamada Insider. É uma empresa que, dentro do... do do, do nosso mapeamento e do que a gente aprofundou é, com CRM e, e, e também é, as tecnologias para marketing, marketing technology, etc. É, é uma empresa que usa inteligência artificial é, para você justamente vender mais online, engajar mais online, conhecer mais seu cliente. É, ela vai fazer um diagnóstico da sua base de clientes, é isso? Ela, ela, ela, ela, ela entende como você navega o seu e você vende online, seja num aplicativo, seja num desktop como você está engajando e, e, e interagindo com aquela marca ou com aquela varejista ou com aquele banco. Tá? Então, acho que... É, é, e aí, essa inteligência artificial vai ajudar o, o, o cliente a é, engajar mais, vender mais, é, utilizando a plataforma. Então, a gente, essa empresa ela é, é muito interessante, essa empresa porque ela nasceu, foi o primeiro unicórnio da Turquia. Tá? Então, veio do nosso estudo do, desse segmento nos Estados Unidos. A gente terminou não investindo em uma empresa americana, é, que, que foca no mercado da enterprise. É, e a gente conheceu eles. É, e eles tinham um, um, um desafio de é, sair da Europa e se tornar uma empresa global entrando no mercado americano. E a gente também é, ajudou eles a entrar aqui no Brasil. Então, eles hoje estão é, levantaram... A gente entrou na rodada na Série B, depois que a, a Sequoia fez a Série A. E a gente depois entrou nas, nas rodadas subsequentes. É, e, e virou o primeiro unicórnio de SaaS no mercado turco. É uma empresa que está ativa aqui no Brasil, tá, tá, tem clientes no Brasil, e, e, e é, é, um, é um tema que eu acho que para quem está é, escalando um negócio, por exemplo, como BTG Digital, faz total sentido. É, e, e, e outros também, outras é, empresas de enterprise, que essa coisa de você usar, utilizar a inteligência artificial para conhecer melhor seus clientes, engajar melhor, ele acho que é um tema bem, bem relevante. aí é, e acho que é um... É um uma história inspiradora para os empreendedores brasileiros. Né? Outro dia eu estava falando com um empreendedor brasileiro de tech muito bem sucedido, e ele mudou para os Estados Unidos, falou que os maiores escritórios dele agora é em Seattle e em Israel, mas que o Brasil tem um papel. Que a gente fica às vezes com esse nosso complexo de vira-lata aqui, mas acho que é cada vez mais o mercado tech vai quebrando essas barreiras. né? Não, total, e vocês têm hoje vários exemplos Brasileiro já, Jim Pass, é, Hotmart, que, que já estão né, escalando é, com menos barreiras. E, e essa coisa geográfica, o, o, os, os fundadores da Insider eles começaram na Turquia, depois foram para Singapura e hoje é, estão espalhados. Um está um morando em Nova York outro tá, continua na Turquia. É, os próprios fundadores da VTEX hoje, o maior desafio deles é o mercado americano, eles estão nos Estados Unidos. Então, é, as barreiras geográficas, elas... elas no momento que você tem uma capacidade de execução e um produto que pode ser world class, você não, não, não deveria estar limitando o seu, o seu crescimento. E os, os israelenses sabem muito disso, porque eles têm que sair toda hora e né, o Israel é um, é um exemplo nesse sentido. É, realmente é impressionante. A gente falou muito de SaaS. É, B2C, vocês têm no portfólio e não estão investindo mais? Vocês têm e estão investindo? A gente tem. É, B2C é sempre uma, uma discussão que, na América Latina, é, Envolve, muitas vezes, jornadas que são mais intensivas do ponto de vista de capital. Então, você está criando, construiu a marca. Muito mais para o client acquisition, né? É, do que investimento em tecnologia, né? Você tem o um investimento em tecnologia, mas você também tem a construção de uma marca, de, de, de você ter engajamento. Isso isso não é necessariamente você é um produto da tecnologia, mas é de você escalar uma marca. né? Você se fazer conhecer e adquirir aquele cliente. Então a gente continua investindo, a gente tem hoje no, no portfólio Love, que, é um, que é uma marca, né, está ali no Omnichannel varejo, ela nasceu no online. Isso que a falar, é uma grande loja física recente, aí é, passei na frente. Exatamente, então a gente está <risos> no Omnichannel agora, é, e estão batendo de frente um pouco aí, no modelo diferente com, com outros players, de, como Pets, Cobase, é, mas com, com, com uma outra pegada, é, é, nascendo, nas, tendo nascido no digital. E a gente continua olhando, a gente tem é, o, o último fundo, é, Consumer B2C, representa em torno de 10%, 15% do fundo. Então, você tanto no mercado americano quanto lá fora, quanto aqui, a gente tem é, continua olhando para empresas de B2C. É, e, e, e, assim, é, é um, são desafios diferentes. A gente chegou a olhar, é, por exemplo, a 99 para a gente é um, é um, foi um case de B2C, embora envolve envolva mobilidade é, aqui no Brasil. É, mas são, mais uma vez, jornadas que são mais capital intensivas, então a gente tem muito mais critério, é, vamos dizer, critério no sentido de enxergar se o nosso cheque é o suficiente para aquela empresa é, se, se perpetuar. É, e, e, e você tem que ter um, um grupo de sócios, que é o, é o caso da Pet Love, a gente tem sócios muito parrudos aí, que são capitalizados, a empresa está super capitalizada, para justamente suportar essa, essa jornada de crescimento. E Joaquim, para finalizar, vou pedir para passar duas mensagens. Uma para os empreendedores que estão passando nesse momento mais difícil, mais apertado, mas acho que a, é, Como é que é aquela, aquele ditado, né? Que mares revoltos fazem bons navegantes, que todo mundo tem que passar por isso para realmente ser um grande empresário, sair de empreendedor para empresário. E segundo, para os investidores que talvez tenham investido um pouco demais numa hora de hype, estão sofrendo nos seus portfólios como eles devem encarar. Então, se eu pudesse passar uma, mercada, uma mensagem, eu tenho certeza que deve ter muito empreendedor e muito investidor vendo a gente. Então, eu um, que... um para cada classe. Certo. É, acho que para os empreendedores, eu, eu, a minha recomendação é é de, de captar quando você não precisar. É, então, é, vir para mesa é, numa, numa captação é, é agora num, num ambiente que até é, do ponto de vista de taxa de juros pode parecer desafiador etc é, eu acho que você é, vem com uma, uma estratégia clara de crescimento e e quando você não precisa do de, é, de capital é, vai deixar você muito mais é, fortalecido na discussão é, e o aspecto de diluição é, e, e valuation ele muitas vezes vai ele, ele, ele pode ser secundário é, e mas com certeza captar agora versus esperar muito muito é muito. é um, é, um, é uma eu, eu sugeriria isso ou seja tenha um war chest que você não sabe nunca sabe quando a guerra chega né é porque é, tem um CEO nosso lá de uma empresa de segurança de informação dos Estados Unidos que ele fala que tem quatro coisas que um CEO não pode deixar de fazer acabar o caixa é, fortalecer lá a cultura é, vender né e enfim mas com certeza preservar a caixa ou preservar a caixa não é, é ter certeza que o caixa não vai acabar é uma delas e, e então acho que busquem é, fazer esses diálogos agora com os investidores. E com os investidores, é, eu acho que é, o que a gente está fazendo, acho que pregando um pouco também, é que é, esse jogo é um jogo de longo prazo. Então, é, não penalizar muito o empreendedor com com, com termos que, que possam ser... Acho que buscar proteção, mas, mas ao mesmo tempo é, upside é um pouco do, do jogo. É, e, e assim... É, mas ao mesmo tempo não, não, não penalizar tanto o empreendedor nessas, nessas negociações. Tá é bom. Joaquim, queria te agradecer a presença. Acho que tem sido, foi um, um painel de muito conteúdo aí para os nossos, é, nossos, é, nossos espectadores. Então, obrigado a todos. Obrigado, Joaquim. Uma ótima tarde a todos.